Vamos lá, o que eu faria? O cliente chegou, aquilo que eu sempre comento com vocês. Lembra, nosso curso ele é simples, claro, fácil, objetivo e intenso. Intenso, porque eu vou lá na raiz da questão. Primeiro atendimento, você vai conversar com o seu cliente, identificar essas questões, vai fazer o protocolo geral. Roberto, protocolo geral, como que é? O nome já fala, nosso, nosso curso ele é um curso simples, claro, fácil, objetivo e direto. Porém, ele é profundo. Protocolo geral: você vai fazer o quê? 20 minutos de massagem em cada pé. Começa pelo pé direito, depois você faz o pé esquerdo. Protocolo geral. Como que é isso? Vai massagear o pé todo, todo, todo, todo. É geral. Ah, mas não vou dar mais atenção ali ou aqui. Não. Protocolo geral. Beleza? Beleza. 20 minutos aqui, 20 minutos aqui. Qual é a intensidade da massagem? Aperta, solta, aperta, solta. Ah, que doeu. Você dá, continua aqui dando um estímulozinho, ali dói. Daqui a pouco o ponto começa a aliviar a dor, parte para outro ponto. Ah, mas estou aqui faz dois minutos, não parou de doer. Parte para outro ponto. Você tem 20 minutos no pé, entendeu? Nossa, mas não vai dar tempo. Dá tempo sim. Dá tempo sim. Ah, mas não parou de doer. Segue para outro ponto. Ah, mas quanto tempo eu fico aqui então? No um máximo um minuto. Segue para outro ponto. Anda, anda, anda. Não para, não é para ficar correndo. Mas ó, é 20 minutos no pé direito. 20 minutos no pé esquerdo. É mais que suficiente. Mais que suficiente. Beleza? Fez tal, tal, tal. Cliente, ele já vai sentir. Porque... Pensa comigo, uma pessoa que é alcoólatra, fome, etc, é isso que você quer melhorar na pessoa, mas ela traz consigo algumas dores, dores físicas do corpo, dores emocionais, quem sabe uma depressão, quem sabe ansiedade, pânico, medo, insegurança, solidão. É um combo, cada pessoa é um combo de coisas, então você precisa estudar o seu cliente.